Olá meninas, tudo bem com vocês? Bom, o vídeo de hoje vai ser um pouco diferente porque hoje eu vou mostrar as minhas comprinhas que chegaram essa semana lá dos Estados Unidos Ok? Então, o que chegou foi duas caixas uh, Mas eu coloquei todas as roupas aqui dentro mesmo Pra juntar, para mostrar pra vocês O que eu comprei foram produtos de três categorias Roupas, maquiagens e também um acessório Eu vou revelar as coisinhas pra você agora então eu vou começar falando das roupas e mostrando, porque eu sei que o que você mais quer ver é a maquiagem, então vai ter que esperar um pouquinho, ok? Uh, então, primeiro eu vou mostrar as blusinhas e as coisas que eu comprei da Postal Olha só, eu comprei essa blusinha aqui, é uma t-shirt com o logo normal da Postal o original mesmo. Eu comprei essa blusinha aqui na loja oficial mesmo da Edu Postal no site da Edupostale.com, Certo? Ela tá com a etiquetinha ainda. Que eu ainda não, eu não usei ela ainda pode ser tá com a etiqueta. Muito linda. Certo? E eu também comprei essa outra aqui. Olha só. Muito linda também da Postal Ela vem com aero escrito em paetês na frente. Eu achei ela muito linda e também tá com a etiqueta aqui da Aero, porque eu ainda não usei. E aqui na etiqueta, tá? Que eu paguei 24 dólares com 50. Só que tá errado, porque com os meus métodos de importação, lá que eu ensino no curso, eu paguei apenas 5 dólares com 99 nessa blusa aqui. E nessa outra que eu acabei de mostrar, eu de falar, que eu paguei 4 dólares com 99. E se você não acredita, eu vou tentar deixar um print no final do, do vídeo uh, com a minha compra finalizada para vocês verem quanto eu paguei nessas blusas mesmo. Tá bom? Então, eu achei tão linda essa blusinha aqui que eu não resisti em comprar a outra cor desse modelo com a mesma estampa. Porque eu achei as duas muito bonitas e o precinho delas estava muito bom também. Se deu 5 dólares com 99,00, Deixa eu pensar, isso dá uns 14 reais, 15 reais no máximo por cada blusinha. E essas blusinhas aqui são lindas e o pano delas é muito, muito bom. Eu também comprei essa blusinha aqui que eu tô usando, que é da Aeropostale. Postal. tem seto Aero New York City, aqui. Ela é toda de paretezinho com o rosa pink aqui na frente. Eu achei ela muito bonita também e eu paguei em torno de 5 dólares com alguns centes essa daqui. Não me lembro ao certo quanto que é. Uh, deixa eu ver aqui. Eu também comprei da Postale esse vestidinho lindo. Olha só. Eu adoro estampa floral. E esse vestidinho aqui estava com preço ótimo. Olha, ele tem a manguinha um pouquinho mais comprida. Ele é um tamanho normalzinho assim. Eu achei ele muito lindo e eu paguei apenas... 9 dólares com 50 ou com 90 cento, alguma coisa assim nesse vestidinho, a malha dele é ótima e eu só paguei isso nele, é muito barato né pessoal Bom, essas foram as compras da Aeropostale e agora na Hollister, eu comprei esse top cropped aqui, lindo, floral também que eu adoro, muito bonito né e eu paguei nele, foi 8 dólares, tá certo? Que é pouco para e tudo mais, mas as roupas da Hollister são um pouquinho mais caras mesmo. Eu também comprei essa outra blusinha aqui, na Hollister. que Eu achei uma fofura, essa cor aqui eu adoro, é muito bonita. Atrás ela tem uma costurinha. E nessa daqui, acho que foi 9 dólares que eu paguei nessa blusinha aqui na Hollister bonitinha, eu também ainda não usei por isso ela tá com a etiquetinha aqui da Hollister deixa eu mostrar pra vocês certinho, né? essas roupas aqui são todas originais sem dúvida nenhuma disso, porque eu comprei no site da Hollister dos Estados Unidos mesmo ok? agora então acabaram as roupas que chegaram essa semana pelo menos, e vamos para as maquiagens então uh, vamos deixa eu achar chegou pra mim esse batom da MAC aqui, que é o Flat Out Fabulous. Deixa eu ver se vocês conseguem. É o Flat Out Fabulous. E eu já queria ele há muito tempo, porque eu venho namorando essa cor. Eu tenho já vários batons da MAC que eu importei dos Estados Unidos, mas eu ainda não tinha esse Flat Out aqui. Eu acho o rosa dele muito lindo, eu até vou mostrar aqui pra vocês. Olha só que rola mais lindo pra quem não conhece. Lindão, né? Muito lindo, pessoal. E aí... E aí eu resolvi comprar ele. E também eu já acabei com o meu outro que eu tinha, o Soft and Gentle. O, o iluminador da linha Mineralize da MAC. E esse daqui, ele veio com uma nova embalagem, não sei se vocês estão vendo, aqui é fosca e aqui é brilhante. É a nova embalagem da linha Mineralize Sky Finish da MAC. E tanto a caixinha quanto o, a embalagem ao redor do pó mesmo de dentro, né, do blush. Então eu achei muito mais bonita essa embalagem aqui, ela é diferente, bem diferente, a gente até estranha um pouco, mas eu achei ela muito bonita. E claro, o Soft and Gentle é o iluminador para mim, sem dúvidas, o mais bonito que existe. É muito, muito bonito. Eu adoro muito esse iluminador. Certinho, então, para encerrar as minhas comprinhas, pelo menos dessa semana, uh, veio a minha tão esperada bolsa da Guess. Que eu sempre quis ter uma e eu ainda não tinha comprado. Olha só, que linda. Ela tem mais ou menos 30 centímetros de tamanho, assim pros lados. Eu ainda também não usei, ainda tá com a etiqueta aqui, com o valor que eu paguei. E ainda com o plásticozinho aqui. Ela é de usar mais compridinha, assim pro lado, de lado, sabe? Ou de assim, ou só no ombro. E ela é assim, eu achei ela uma cor neutra, dá para usar em qualquer uh, ocasião. E eu adorei ela. Assim, ah, esqueci de falar do valor. Eu paguei nela, foi acho que 89 dólares, se não me engano. E aqui no Brasil, uma bolsa dessa tá custando uns 600 reais pra mais. É o preço médio, mas mesmo uma bolsa da Guess aqui no Brasil, né, pessoal? Com certeza valeu muito a pena essa conta. Ah, eu também vou mostrar para vocês aqui as notas fiscais que eu deixei lá na casa da minha mãe, a nota fiscal da Hollister. Mas aqui está a da Amazon, onde eu comprei a minha bolsa. e Enviei lá para o meu endereço nos Estados Unidos. E aqui está a da Mac. Certo, vem tudo certinho com nota fiscal. Os produtos são 100% originais. E com os métodos que eu ensino a importar, Uh, dá para comprar com um preço assim, muito mais baixo ainda do que está no site, porque eu ensino outros métodos para você conseguir economizar também. Correto? Então tá, eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida sobre o curso ou sobre os meus produtos que eu comprei, é só perguntar aqui embaixo, ok? Um beijão e até a próxima!